TD aí. Recentemente a marca Fenty Beauty, lançada pela cantora Rihanna, chegou no Brasil. Lançada em 2017, a marca revolucionou o mercado de maquiagens e de cosméticos lá fora. Já no lançamento vieram mais de 50 tons de pele, o que foi super bem recebido pelo público. A marca ganhou proporções jamais imaginadas, né? Ainda bem que a Rihanna tá focando em alguma coisa enquanto ela não lança música, né, meus amores? Man. Então, já que a marca chegou oficialmente aqui no Brasil, né, e tava todo mundo muito animado na internet com a chegada da marca, inclusive também. já comprei a base e o corretivo, né, que são produtos essenciais pra pele pra resenhar aqui pra vocês sendo a base a Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation e o corretivo o Instant Retouch Concealer então se você já quiser saber todas as minhas opiniões, né, vou resenhar com vocês essa base e esse corretivo da Fenty Beauty lançados pela Rihanna já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar logo falando desses produtos que eu sei que vocês clicaram aqui pra ver a resenha e saber tudo que eu acho sobre esses produtos, então vamos começar testando eles. Assim como eu falei pra vocês, né, a base é a Pro Future Soft Matte Longwear Foundation. A linha da Rihanna tem duas bases, né, que essa aqui é a Soft Matte, que foi a que eu mais me interessei porque promete uma cobertura mais alta. E também ela promete, né, o meu acabamento favorito entre todas as bases, que é o Soft Matte. Que ele puxa mais pro matte, mas ele não é aquele matte seco demais. E também eu acho que é a que vocês mais estão interessados em ver, né, que nosso público brasileiro aqui, geralmente prefere uma cobertura mais alta e mais puxada o mate. Já o corretivinho é o Instant Retouch Concealer. Vamos começar falando da base, né? Se vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu sempre leio a premissa do produto antes de começar a falar dele, né? Então o primeiro produto que a gente vai falar hoje aqui vai ser essa base. A descrição é a seguinte, uma base mate suave de longa duração com cobertura média a alta, que possibilita construir camadas em uma variedade sem limite de 50 tonalidades. Aqui diz que essa base confere a pele um acabamento sem brilho, super suave e que disfarça a aparência dos poros vamos ver né gente? A fórmula oil free tem uma tecnologia resistente ao suor e à umidade que não obstrui os poros, então onde quer que você esteja, funcionará na sua pele falando da embalagem do produto não é uma embalagem revolucionária é uma embalagem bem simples, mas é uma embalagem muito bonita gente, confesso que eu gosto dessa estética, preto, branco e tal tem um verniz localizado, então a embalagem foi bem pensadinha né tem tipo toda a descrição dos produtos, tudo certinho. Gostei bastante, achei bonita, achei elegante. Essa embalagem aqui já é icônica mesmo, os produtos tendo chegado no Brasil agora. A gente já viu essas embalagens da Rihanna um milhão de vezes. Até porque a marca foi lançada em 2017, né? A base Soft Matte, ela vem com um pump aqui. E a embalagenzinha é de vidro, o que eu amo. Eu gosto bastante de embalagens com pump. E vem com a tampinha, né, pra você tapar novamente a embalagem. Aqui embaixo vem escrito a cor da base, né? Se você tiver várias bases, se você for maquiador e tal. Você sabe direitinho, também vem escrito do acabamento, né? Quanto à cartela de cores, eu vou falar pra vocês a cartela de cores do Brasil. Aqui no Brasil tem 50 tons diferentes. O tom que eu peguei foi os 140, né? Eu comprei o meu pela internet, né? Eu espero que fique um match legal. Mas enfim, gente, tô olhando aqui no site tem muitas, muitas, muitas opções de cores. Tem 50 tonalidades na Sephora Brasil, que é a loja que tá vendendo a Fenty Beauty. A gente falou da embalagem, a gente falou das cores disponíveis. Vamos falar agora de preço, né? Essa base aqui tá sendo vendida por reais. Então, vamos avaliar se essa base aqui da Fenty Beauty vale os R 219 reais, né, meninas? Lembrando que a gente vai falar do corretivo mais tarde no vídeo, tá? Então, vamos logo falar da base, com os tópicos, premissa, embalagem, cartelas de cores e preço elaborados. Vamos já passar para o um teste em si no rosto, né, gente? Novamente, vou dar um zoom para vocês conferirem como é que a minha pele tá. Eu não tô usando nenhum tipo de primer, não tô usando nenhum tipo de serum, não tô usando óleo. Essa aqui é a minha pele sem nenhum produto, sem nada, nada, nada mesmo para vocês conferirem conferirem aí de perto. Enfim. Aqui no canal, sempre que eu resenho bases, eu faço um lado na esponjinha e um lado no pincel. Constantemente, as esponjas e os pincéis que eu mais gosto são da Macrilan. essa aqui é de microfibra, esponjinha, e esse aqui é um pincel kabuki, normal mesmo. Eu tô com a cor 140 aqui na minha mão. Talvez se eu tivesse pegado um tonzinho mais escuro também teria funcionado, mas vamos lá. Primeiramente, vou colocar ela numa placa de metal aqui, só pra vocês conferirem a textura. Eu vou colocar dois pumps, e assim como vocês podem ver, olha, ela é uma base líquida, ela já tá até escorrendo aqui pra fora da bolinha, mas ela não é aquela base totalmente escorrida, sabe? Ela é um líquido meio cremosinho, o que é o tipo de textura que eu mais gosto. Peguei os dois pontos que eu tinha colocado lá na plaquinha e hoje eu já vou começar a passar no meu rosto, tá? Vou dar um super zoom pra vocês verem. Vamos começar a espalhar essa base, certo? Olha só, numa primeira análise, bem média cobertura, tá vendo? Olha aí, ó, vocês conseguem ver todas as minhas característicasinhas, a textura da base não tá perfeita, Nessa primeira camada Enfim, né? A base assenta bem rápido, né? Ela é bem sequinha Mas pelo menos nesse primeiro momento Ela não aparenta ressecar e nem nada do tipo rosto Eu usei dois pumps aqui nessa região E eu acho que um pump na testa eu Vou aplicar mais uns dois ou três pumps aqui na esponjinha Pra gente conferir se essa base constrói camadas ou não Quando você tá espalhando a base fica muito bonita Muito bonita mesmo Mas eu tenho a sensação de que depois que ela seca Talvez ela seca um pouco mate demais Mesmo sendo soft mate, né? embalagem Eu acho que esse soft podia ser um pouco mais soft, né, gente? O auge. Enfim, vamos passar pro lado do pincel, tá? Eu vou começar com menos pumps do que desse outro lado aqui, porque, como eu já expliquei pra vocês, né? A esponjinha, obviamente, absorve produto, enquanto o pincel não. Vou começar com dois pumps, primeiramente. Olha só, apesar de dois pumps serem rendido mais um pincel, ainda faltou base pra algumas áreas do meu rosto. Então eu vou pegar mais um pumpzinho e concentrando nas áreas em que faltou base. Essa aqui é uma camada no pincel, olha A cobertura tá até que equivalente, né Apesar de eu ter feito duas camadas desse lado aqui Mas já era de se esperar que tivesse uma cobertura mais alta do lado do pincel Por conta das cerdas, né, que não absorvem produto Então eu não vou fazer uma segunda camada completa desse lado aqui Eu vou vir só com um pumpzinho Colocando só onde precisa mesmo, que é em quase lugar nenhum Mas enfim Essa é a minha pele até o momento, né Ela tá assentando, principalmente desse lado aqui Que foi o último que eu apliquei De imediato eu já sinto que ela é uma base sequinha, igual realmente a base prometeu. Por enquanto, ela não tá desconfortável, né? Vamos ver como é que ela fica daqui pra frente, né? Porque geralmente quando você acaba de aplicar uma base, ela não te incomoda tanto assim. A primeira camada, eu confesso que eu achei estranha. A textura não tava das melhores, tava bem estranha, especialmente aqui a redor da boca. No entanto, na segunda camada parece que ficou tudo mais normal. A base não é uma cobertura de 100%. Ela ainda deixa aquele aspecto de pele mesmo. Olha, você consegue ver as minhas características naturais por cima da base e tal. Eu diria que a a cobertura dessa base aqui é de uns 85% 90%, sabe? Ela não é de 100%, mesmo com duas camadas. Desse lado aqui do pincel a cobertura ficou mais alta, mas ainda assim dá de ver várias características minhas. Então assim, a base ela é de alta cobertura, mas ela não vai ficar com aquele aspecto pele de boneca, assim, 100%, 100%. Apesar de que, analisando assim de longe, né, num quadro mais aberto, que basicamente é de onde as outras pessoas vão te ver, nada chega a me incomodar, né, vamos dizer assim. Na questão da cobertura vendo de longe, não tá uma pele feia de jeito nenhum. Enfim, Enquanto a pele tá assentando, eu vou fechar a base, né, porque a gente já analisou ela. Vamos falar um pouco sobre o Winson Retouch Concealer, que é esse corretivinho aqui da frente. O aplicadorzinho dele é naquele método tradicional, né, que tem o aplicador preenchido mesmo, ele não é vazado. A embalagem é no mesmo sistema da base, inclusive a caixinha, é por isso que eu nem falei da caixinha também. A marca projetou as cores de uma maneira diferente, apesar de ter os mesmos números disponíveis tanto nas bases quanto nos corretivos, são cores diferentes, projetadas especialmente para cada cor. No meu caso, eu fui teimoso, né, e eu escolhi a 130, que é uma mais clara, porque eu achei que a base ia ficar mais escura, então se a base já tá clara, meu amor, acho que o corretivo vai ficar mais claro ainda, mas eu não me importo com corretivo claro, porque realmente foi a minha intenção na hora de escolher, né, eu sabia que ia ficar mais claro, mais auge. Esse corretivo aqui, ele promete uma cobertura alta e ser bem suave também, na mesma pegada da base, sabe, da Pro Filter que a gente tá analisando. A cartela de cores dele também é bem vasta, né, tem 50 cores aqui no Brasil, assim como a base, né, pra cada base foi projetada uma cor de corretivo, então saibam disso quando vocês forem comprar. Se vocês gostam de um corretivo que combine mais com a corzinha da pele e tal, que não seja tão diferente, comprem da mesma numeração. Eu gosto que o meu corretivo seja mais claro do que a minha pele. Então eu escolhi a 130 pro corretivo e na base eu escolhi o 140. Eu vou começar aplicando só um pouco de produto, porque eu não sei quanto esse corretivo rende, né gente? Então, auge. Apliquei só esse tanto olha só, só um tantinho aplicado desse lado aqui, vendo no visor da câmera mesmo, pra mim já é notória a diferença desse lado aqui pra esse esse lado aqui eu consigo ver um pouquinho da minha olheira ainda, eu não tenho olheiras tão expressivas as minhas olheiras elas são marcadinhas mas elas não são tão escuras, né, não sei nem como gente, que eu também não durmo nada, né mas mesmo assim não é tão aparente, mas na verdade de ver um pouquinho desse outro lado aqui, já deu uma super iluminada, né óbvio que eu tô usando uma cor mais clara, então ia iluminar mesmo, mas eu achei a cobertura alta e a textura tá até ok, vou aplicar aqui nos outros pontos que geralmente eu ilumino o meu rosto. Ainda nesse lado esquerdo aqui, né? Pra gente ter como comparação. Olha só, bafo, cobertura alta, né? E uma coisa que eu já posso dizer de cara é que a base você pode dosar normalmente, sabe? A base, ela rende normal, mas esse corretivo aqui, ele rende muito. Então, eu não vou aplicar tanto. Vocês sabem que geralmente eu venho puxando o corretivo e tal, pelo rosto inteiro. Esse aqui eu vou colocar só um nesse tantinho mesmo, porque eu acho que já rendeu o suficiente. Olha só, o corretivo no rosto inteiro ficou bem legal, exceto no meu nariz. Yes. Não sei se vocês vão conseguir ver Mas bem aqui no centro Onde o corretivo ficou repousando Olha, eu acabei de arrancar um pedaço aqui da base, gente Com a minha unha, eu surto Mas enfim, acabou ficando um pouquinho marcado Como o nariz fica no meio do rosto E não tem como dividir um lado pro outro Eu vou passar a esponjinha, gente Pra dar acabamento no nariz Isso se resolve Vou aplicar um pouquinho de corretivo Só em algumas arezinhas aqui Que eu acho que merecem um toque a mais E é aquele negócio, gente Apesar desses produtos serem de alta cobertura Eles não são aqueles 100% cobertura Eu gostaria muito de ter comprado o pó da Rihanna também, mas infelizmente Na Sephora a minha cor, que era mais clara Tinha se esgotado, não tinha mais nem o segundo Tom premium acho só tinha uns tons mais escuros Então não ia rolar pra o meu tom de pele Então eu vou selar minha pele normal mesmo Com um pozinho que eu já conheço Vou terminar minha maquiagem com produtos que eu já conheço Não vou fazer uma maquiagem muito elaborada, tá? Pra gente ver mesmo como a base vai ficar Volto aqui com vocês daqui a pouquinho Então, gente, essa aqui é a maquiagem Até o momento, né? Eu não passei nada, absolutamente nada De iluminador e nem... Bronzer, né? Pra vocês verem 100% como é que a pele ficou, né? Já que a base promete ser mate. O único lugar que eu tô usando brilho é aqui nos olhos, né? Porque eu também não tô morta, né, gente? Mas a pele 100%, 100% mate, mate, mate, mate mesmo. Acabei de terminar minha maquiagem. No momento são pouco mais de meio-dia, né? Então eu vou usar essa maquiagem por algumas horas hoje. Já vou editar esse mesmo vídeo aqui que vocês estão assistindo. E durante o dia eu vou voltando, né? Vou atualizando vocês do que, que eu tô achando da base, como é que a base tá indo se ela tá resistindo à oleosidade, se ela tá abrindo, se ela é boa, se ela é ruim... Rihanna, me ajuda, louca! <risos> Algo que eu já posso dizer de imediato, se vocês prestarem bem atenção, é que a base, apesar de ser de alta cobertura, ela não é aquela base que vai te dar aquela cobertura máxima, máxima, assim como eu já falei. Você vê que eu tô usando maquiagem, óbvio, porque é de alta cobertura, mas ainda dá de ver alguns sinaizinhos aqui embaixo, né? Então, só pra vocês saberem mesmo, né? Tentei não fazer muita coisa nessa maquiagem, porque eu quero ver realmente como é a performance da base, né? Então eu não quero tirar muita atenção. Basicamente, eu passei um pouquinho de BT Contour da Bruna Tavares pra dar dimensão pro rosto, e um pouquinho de blush pra dar uma cozinha, né, meninas? Porque também tava um pouco fantasma da ópera, tava um pouco fantasma da ópera, né, meninas? Mas estamos belas, né, até o momento. Não tô vendo nenhum sinal de uso na base ainda, óbvio, porque acabei de terminar a maquiagem, né, gente? Era o mínimo que essa base podia fazer. E a textura dela tá confortável, ela tá sequinha, sequinha, já selei com pó, óbvio. Mas eu não sinto que eu tô de maquiagem nem nada, gente. Nada, nada, nada, nada mesmo. Então acho que, por enquanto, é isso e eu vou voltando, atualizando vocês, de pouquinho em pouquinho durante o dia Então, gente, no momento são uma e meia da tarde, tá? A minha maquiagem ainda tá praticamente intacta. Tô aqui no meu quarto, né? Não tô no estúdio, tô editando o vídeo aqui, que vocês estão assistindo agora. E olha só, bem de perto como é que tá. Tem uma janela aberta aqui com a luz natural. Tá mais ou menos a mesma coisa desde a última vez que a gente se viu. Não passei nada de iluminador, até o momento a pele ainda tá bem mate, né? Tudo de brilho que tem nos olhos, igual eu já expliquei pra vocês. Enfim, bem de pertinho pra vocês verem exatamente como é que a minha pele tá. E basicamente é é isso aí, tem mais ou menos uma hora e meia que eu fiz a minha maquiagem até o momento. Então, gente, são exatamente 3 horas da tarde Por enquanto, a maquiagem ainda tá ok O sinal de uso que tá aparecendo até o momento É só um pouquinho de oleosidade aqui nessa região central do rosto Mais concentrado mesmo no nariz Mas no resto do rosto ainda tá ok Sinceramente, eu tô achando a base mais bonita agora Do que quando ela tava recém-aplicada Olha só, bem de perto pra vocês verem A base até o momento não abriu, não craquelou E nem transferiu de nenhum lugar Tudo certo por enquanto Lembrando que são 3 horas da tarde Daqui a algumas horinhas eu tenho a ver vocês de novo. Então, gente, são exatamente 4 e meia. Tô aqui mais ou menos na frente da janela, né? Com a luz do sol, pra vocês enxergarem direitinho. Olha só, já tem mais brilho natural vindo, que já é a minha oleosidade natural mesmo. Aqui na testa um pouquinho aqui, sinceramente eu ainda tô achando a base bonita se eu fosse fazer algum retoque, né, o que eu não tô fazendo, porque isso aqui é uma resenha, né, não posso retocar a maquiagem, eu só colocaria um pouquinho de pó aqui do lado do nariz, nem em cima eu colocaria, porque só esse acumulozinho de oleosidade aqui que tá me incomodando mesmo do resto do rosto, sinceramente, eu não tô incomodada com oleosidade, pra falar a verdade eu tô achando até esse brilho bonito, né, assim como eu falei pra vocês, tava achando mais legal a maquiagem com um pouquinho de brilho do que totalmente mate, né, assim como quando eu terminei a make, mas enfim, gente, tô Correndo aqui pra terminar de editar esse vídeo. Se tudo der certo, vocês estão vendo esse vídeo no mesmo dia que eu tô gravando ele agora. Tipo, porque eu tô gravando e editando, gravando editando, gravando e editando. Eu tô muito animado com essa resenha, eu quero soltar ela logo pra vocês. Então, deixa eu terminar esse take aqui. E eu acho que a próxima vez que a gente se vê já vai ser lá no estúdio mesmo. Pra acabar logo o vídeo, né, gente? Então, minha pele tá assim até o momento. Ah, sim, eu notei que eu perdi um pouquinho de cobertura aqui. Mas também nada muito drástico, sabe? Então, gente, tô de volta no estúdio. Já são mais de seis da tarde, né? Já são 18 horas e um minuto. Minuto. Eu não retoquei nada na minha pele, né? Eu só passei o gloss de novo. Porque eu comi e bebi durante o dia, né, gente? Então eu tinha que retocar o gloss. Então, analisando mais de perto alguns detalhes que eu não tinha percebido no meu celular, o corretivo, ele meio que ficou seco demais, acumulou e craquelou. Logo depois de ter sido salado, né? Tava bem legal e agora já não tá mais tanto assim, já apresentou um sinal de uso pra você ficar atento, né? Além disso, eu sinto que eu perdi um pouquinho da cobertura aqui, né? Mas no overall, a base se saiu muito bem durante essas horas de uso. Não fiz muita coisa, eu só editei vídeo mesmo e parei pra comer. E também falei bastante, né? Aqui nos sucos nasogenianos não marcou muita coisa. Eu sinto que acumulou aqui perto do nariz e desse lado aqui meio que perdeu um pouquinho a cobertura, tá? E quanto ao corretivo também, a cobertura esmaeceu um pouquinho. Na testa não tive maiores problemas, nem nessa região aqui das têmporas, mas fora a oleosidade de sinais de uso realmente, só teve esse acúmulo aqui abaixo dos olhos, ainda não fica tão óbvio, sabe? Pra mim, o pior sinal de uso mesmo foi aqui em volta das narinas Desse lado aqui eu acho que perdeu um pouco a cobertura Considerações finais, né galera? Deixa eu ver bem aqui exatamente qual foi o valor que eu paguei Que eu nem lembro Será se compensou eu pagar R$219 nessa base E R$169 nesse corretivo? Bom, de acordo com as promessas dessa base Ela me prometeu cobertura alta Confesso que eu esperava um pouquinho mais Mas eu ainda assim não posso dizer que essa cobertura aqui é baixa Porque essa cobertura é alta Ela não é aquela super pele perfeita de boneca Mas é uma pele muito bonita Confesso que eu gostei muito do visual, principalmente com o passar das horas, né Com o brilho natural da minha pele já se mesclando na base A base me prometeu o disfarce dos poros Isso, sinceramente, gente, eu não vi a mínima diferença Eu realmente não acho que deu diferença Pra mim, os meus poros continuam a mesma coisa Inclusive, digo mais Eu acho que nas regiões que você tem os poros mais abertos A base começa a perder cobertura com mais antecedência Então, realmente, quanto a poros, isso aí não me, me convenceu, não Não me vendeu por isso, não A base me prometeu um acabamento mais e uma textura suave. Isso, a base arrasou. Essa base é muito confortável pra mim. Eu falei durante o dia, eu comi, eu fiquei usando essa maquiagem por várias horas e realmente não me incomodou. Eu ainda tô confortável aqui numa boa com essa base. De fato, me entregou uma cobertura boa, não uma cobertura excelente. Não me entregou essa questão aí dos poros e me entregou uma textura muito confortável. Essa base aqui, ela vem com um pouco mais de produto do que a média geral das bases, né? Essa base vem com 32ml, enquanto as outras vem numa média aí de 30. E dividindo, o o por grama sai por 6,84 então você paga R$ reais e centavos a cada grama dessa base que você usa pontos a se levar em consideração essa base Pro Future aqui ela é realmente mate ela vai assentar sequinha no seu rosto e tal fica bem bonito mas por exemplo, um teste que eu quero fazer no futuro é aplicar um hidratante bem potente aqui ou então um serum na área dos olhos antes de usar essa base justamente para ver se esse acúmulo aqui ao longo das horas ainda vai acontecer né? se ele vai dar uma craqueladinha nos meus próximos testes eu gostaria de passar um hidratante aqui abaixo dos olhos E deixar ele absorvendo antes de passar a base Até mesmo porque você vem com corretivo nessa área, né? Então é mais produto, então eu acho que tem que ter uma preparação de pele mais elaborada Especialmente pra base ser mate Corretivo é na mesma pegada, gente Dá uma cobertura alta Eu sinto que ambos os produtos perdem um pouco da cobertura com o passar das horas Mas não perdem muita coisa, sabe? De longe, minha maquiagem continua ok Mas eu recomendaria que você hidratasse bastante a sua pele E selasse ela bem direitinho Eu selei ela bem direitinho, né? Como eu faço em todas as minhas maquiagens Mas hoje eu não passei hidratante, nem primer, nem blur, nem nada do tipo Porque realmente isso aqui é um teste de base e de corretivo A gente tem que saber como é que os produtos desempenham sozinhos Eu falei o custo por grama, né, da base Deixa eu falar do corretivo também O corretivo custa R$169,00, assim como eu já falei Vem com 8ml, fazendo um total de R$21,12 a cada grama Os dois produtos têm um valor elevado, mas sendo bem honesto com vocês Esses produtos aqui desempenharam de forma satisfatória, não de forma perfeita perfeita pra mim. E existem produtos mais caros por aí que eu já testei e que não desempenharam dessa forma. Se você tiver a pele oleosa, se você tiver a pele mais jovem e se você gosta de selar a sua maquiagem bem direitinho com pó, eu recomendaria sim essa base. E eu recomendaria esse corretivo aqui se você fizer uma preparação bem legal aqui na região dos olhos, porque junto com essa base eu acho que combinou bastante. Sinceramente, ainda quero testar essa base com outros corretivos e quero testar esse corretivo com outras bases. Se você tem a pele seca, eu acho que essa base não seria ideal pra você, porque eu acho que marcaria muito. Muito as suas linhas de expressão, né, a linha do sorriso, a linha da testa, quando você fizesse alguma expressão, pode ser que fosse marcando. Na minha não marcou nada, além dessa linha aqui abaixo dos olhos, né, a minha linha do sorriso tá intacta ainda, mas eu acredito veementemente que marcaria se você tiver a pele seca, porque essa base realmente é seca. Deixando a Rihanna de lado, né, que é uma cantora, assim, admirável pra caramba, falando mesmo só da marca, a marca revolucionou o mercado, assim como eu já falei, essa questão de toda a cartela de cores da marca foi um grande impacto, e realmente inspirou a todos nós, da comunidade da beleza, a sempre estarmos cobrando outras marcas e outras pessoas lançando produtos por aí, quando lançam cartelas de cores que não são tão inclusivas, né? A gente sempre fala, tem que fazer as cores sim, se não tem pra todos, não tem pra nenhum, né, gente? Infelizmente, a chegada da marca aqui no Brasil não foi tão inspiradora assim, né? A gente viu um problema, principalmente na galera que foi chamada pra receber o press kit, pra ser contratada pras publicidades pra divulgar a marca. Faltou justamente essa diversidade toda que a marca tanto promove, né, gente? Literalmente, gente, uma pesquisa rapidinha, já dava pra montar um mailing com Várias pessoas pra representar muita gente de vários tons de pele. E eu acho que esse foi o pecado da Fenty Beauty chegando aqui no Brasil, que não é nem responsabilidade da Fenty Beauty, né? Porque quem montou a ação foi essa forrar, na verdade. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas também produzo vários conteúdos de beleza, de unhas, de moda. Então.